E aí, você que é 5%, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. 2023 está aí e hoje nós vamos falar um pouco sobre como começar o ano com tudo organizado para melhorar suas vendas, utilizando sim código jeitinho, o código EAN da maneira certa. Para quem não sabe, o código GTIN ou Global Trade Item Number né, é um padrão numérico utilizado mundialmente para identificar qualquer item, seja ele um produto ou um serviço, que possa ser pedido, precificado ou faturado em uma cadeia de suprimento. Ou seja, simplificando, é o código de barra dos produtos e pode ter quatro formatos diferentes, com 8, 12, 13 ou 14 dígitos. O código ele foi desenvolvido pela GS1, representada aqui no país pela GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, e ela é responsável pela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 Utilizar códigos não emitidos pela associação pode acarretar em alguns impactos negativos para sua empresa, tanto nas vendas quanto na sua imagem. Como, por exemplo, seu anúncio ele pode não ser publicado, ele pode ser categorizado incorretamente, ele pode gerar divergência na venda, gerando reclamações e também trocas desnecessárias, entre outros vários impactos. Isso porque os não emitidos né, pelo GS1 são considerados inválidos. Basicamente, o GTIN é a identidade do seu produto dos Marketplace. Ele é um requisito essencial para acesso a algumas plataformas. Aliás, desde setembro de 2022, a Cefaz começou a olhar para esses números e caso você não utilizar um oficial, o vendedor pode não conseguir emitir a sua nota fiscal do produto. Então fique atento às normas do Cefaz dentro do seu estado também. Se você é vendedor online, já está aí organizando o seu 2023 e se preparando para fazer dele o melhor ano de vendas da sua vida, faz o seguinte, comenta aqui embaixo se você já usa os códigos de GS1 e eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site para você poder conhecer melhor o serviço, contratar o mais rápido possível e assim melhorar né, o índice, a segurança das suas vendas online da forma correta. Vamos acelerar junto, tá? Mudando bastante essa parte do GS1. Conta com a gente, usa os códigos vendas corretos e bora, vamos crescer!